Não abordámos minimamente o assunto da, da, da missão desta Secretária de Estado. Uh, sobre a sua primeira questão, a TAP. A TAP é, de facto, muito importante para o turismo português, tem-nos sido. tem me dito que a TAP tem sido muito maltratada no passado, com alterações sucessivas, é privatizada, é nacionalizada, é nacionalizada parte, em todo, e, portanto, o que nós gostaríamos era que houvesse paz na TAP, porque a TAP é muito importante para o nosso turismo, não nos podemos esquecer que somos um país periférico, somos um país em que 90% dos nossos turistas vêm por via aérea e muitos deles vêm pela TAP. Por exemplo, aqui onde estamos na região de Lisboa, a TAP é de facto fundamental. Estou a pensar, por exemplo, nos dois hubs que se criaram, quer uh, na, no Brasil e quer nos Estados Unidos, e podemos ver hoje em dia que nas nossas unidades hoteleiras aqui, por exemplo, Lisboa, em muitos hotéis, o primeiro cliente é americano e o segundo é brasileiro, ou vice-versa. E são turistas que todos os países querem, primeiro, porque são turistas com uma pernoita maior e segundo, porque são turistas que têm um gasto médio maior do que o normal. Como, como disse o Sr. Presidente da República, e bem, não hoje, mas ontem, Há um processo para ser averiguado politicamente, houve uma demissão da secretária de Estado e agora há um processo da indenização, como fala, da passagem da TAP para a ANAC, da ANAC para o Governo. É um processo que está a ser averiguado, vamos esperar pelo resultado dela e aí, se for caso disso, iremos tomar alguma posição ou não. Mas acho que são questões que não devem minimamente beliscar a TAP, mas são sempre questões que são desagradáveis, como essa missão, como avisos de greve, etc. A TAP precisa de paz para poder trabalhar.